Como é que é, malta do Aço? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Normalmente eu faço um vídeo, arranco e fico aqui. Mas hoje, hoje vamos, vamos embora. Como o título indica, vamos falar e mostrar aqui a capa do meu Honda. A famosa capa. Eu digo famosa porque, Bem, malta, vocês não têm a noção a quantidade de mensagens que eu recebi para a altura do, do Natal. Quando eu recebi esta capa foi uma prenda. Uh, eu recebi porradas de mensagens, onde é que fizeste essa capa, assim personalizada, com o teu nome, com o símbolo do Onda, mesmo à, à medida. Uh, a malta, bem, você foi mesmo, mesmo muitas mensagens, mesmo, mesmo muitas. E eu não respondi a vocês, porque eu ia fazer um vídeo que vai ser este. Antes de mais, antes de eu vos mostrar a capa, porque chegou uma ali para o cap, e já vamos montá-la no capa. Mas antes de mais, eu quero vos mostrar aqui a do Honda, uma vez que tudo isto começou com o Honda. Isto é uma capa mesmo feita para o carro, ok? Vem mesmo à medida, tanto que vocês notam aqui o farol, capô, as rugazinhas todas, é mesmo feita à medida. Para vocês terem a noção, aqui mesmo os espelhos, eu vou tirar aqui só para vocês verem, os espelhos... Isto sai assim, ó. Oh, é mesmo tipo prosativo <risos> É um bom exemplo. Se forem os meus, os meus entram justos Os vossos, se calhar, entram largos. <risos> Mas aqui a gente tira o espelho e entra mesmo tipo presativo, mano. Está mesmo muito a louco. O mesmo aqui. Se a gente aqui levantar a capa, ó, oh, não vem Ela entra mesmo aqui, ó. Oh, tem este elástico e fica aqui mesmo mesmo justinha, por todo o carro vocês veem aqui as, os vincos dos, dos vidros da mala, aqui o teto, eu tenho o teto um pouco levantado e toda ela é personalizada, vocês podem pôr aqui Yuri, neste caso vocês não vão pôr Yuri, é? podem pôr João, Manel, o que for podem pôr a Civic VTI, podem pôr o símbolo da onda aqui, esta foi-me oferecida, se fosse eu que tivesse pedido a capa Uh, eu aqui tinha posto o símbolo vermelho, e se calhar ali em vez do meu nome tinha CVT que ficava mais fixe. Mas foi oferecido e muito obrigado pela prenda, ok? Uh, foi da minha, da minha mulher, uh, eu não reclamei, se não dava reclamei, no voo assim, mas sabe, está muito giro, está muito giro. Agora, de onde é que vem esta capa? Esta capa veio da Cover Company Portugal. A empresa não é portuguesa, é espanhola, mas já temos representação cá, que é o Facebook Cover Company Portugal. Eu vou deixar na descrição o link, vocês, eles têm site e podem também falar pelo Facebook. As capas são todas personalizáveis, vocês conseguem meter o que vocês quiserem. Agora, o que chegou aqui? Chegou a capa da Cover Company para o SaksCup, então vamos lá montar a capa no cap tenho que ir só ali buscar o meu x -art. já tenho aqui o x -art. e vou abrir aqui a capa devagarinho, porque isto tem lá, tem lá dentro o tecido, vou abrir muito devagarinho, aqui e aqui, Ah que coisa, espera ah, aí, Coisa mal linda! Olha o que está aqui já! Espetáculo! Elas, todas elas vêm neste saco. Atenção, isto é um saco onde vem a capa. Vou pôr aqui em cima do onda. A caixinha já não preciso. Olha aqui o meu Quick Jack. Um espetáculo, um e o outro. E pronto, isto é o saco da capa, ok? Também é personalizado, Vocês podem pôr aqui Sax Campo, o GT, o que for. E aqui dentro está a nossa capa. Ah, também as cores. Pode ser azul, pode ser vermelha, pode ser branca, pode ser preta, pode ser a cor que vocês quiserem. As letras igual. Pode ser branco, preto, azul, o que vocês quiserem. Agora vamos lá esticar isto. Como eu estava a dizer e para vocês verem, vou colocar aqui o espelho, ok, ele vai entrar aqui mesmo justinho, olha aí, que coisa mal linda e aqui é a mesma coisa, o espelho e aqui justinho, puxamos aqui para a frente, onde é que está a parte do elástico, para conseguir esticar, está aqui, ora. Aqui está e aqui está coisa mal linda, tão um espetáculo. Vou só esticar lá atrás e já está. Olha só como é que ela fica. Como vocês veem, mais uma vez, está aqui mesmo o espelho tudo preso, nota-se aqui o desenho do próprio carro que isto é mesmo feito à medida. Está mesmo espetacular! Já tenho a minha capa do Saxo Cup e do, do Honda. Agora, isto, atenção, isto são capas interiores, ok? Esta capa é o tecido mesmo fofinho, para não riscar o carro não é para pôr lá fora, isto é, isto é, é, é, é mesmo pano se puserem lá fora vai ficar todo ensopado uh, e não é o que vocês querem quando tiver suja, se tiver suja pode ir à máquina podem lavar, podem fazer o que quiserem, isto é impecável esta sim já fui eu que escolhi, eu escolhi colocar aqui saxo e aqui cup em branco e vermelho porque? porque eu mandei-lhes o feedback da malta destas capas e eles disseram, então vá, fazemos assim, a gente envia-te uma capa para um outro cartão que neste caso eu escolhi o cup e vamos criar o código de desconto. Agora, eu não vos vou dizer qual é o código, porque eu ainda não fechei com eles o código de desconto. A, a capa chegou ontem, eu estou a fazer o vídeo hoje, porque pá, é tantas as mensagens que eu tenho recebido que eu te sinto na obrigação de vos mostrar já, já a capa. Mas, na descrição... Epá, eu penso fechar com eles nos próximos dias. Que eu, que eu mando-lhes mensagens, eles ou me respondem dois dias depois. Mando mensagens e respondo dois dias depois. Epá, a gente, é um grande delay que a gente tem aqui para fechar hum, o código. Mas antes de comprarem, confirmem na descrição se já existe código. Uh, se for 10, eu coloco o 10. Se for 20, é 20. Não sei ainda ao certo. Okay? Eu só vos queria mostrar a capa, como é que fica. Uh, e finalmente, onde é que se compra? Vocês tanto me chatearam para saber onde é que se compra? É Cover Company Portugal, tanto no Facebook como em site. Agora, quanto é que custa as, as capas? Bem, eles têm vários tipos de capa que vão desde 100 euros, ok? A 300, 400 euros. Por exemplo, esta aqui, uh, eu não sei ao certo o preço que foi, foi uma prenda, e, mas tendo uh, em conta a dimensão do carro e que foi gravado dois logos eu penso que deve ter rondado aí 200 e poucos euros esta aqui do Cup uh, atenção tem aqui este logo de lado ok cover company está aqui ok mas nas vossas não vai vir por exemplo aqui a minha do Honda como vocês veem não tem esta aqui tem porque como foi acordado com eles, esta vir como patrocínio então tem o logo para se eu por exemplo, for a auto, uma concentração, um meeting, uma coisa qualquer que se resolver tapar o carro está aqui a publicidade deles pois, meus amigos, porque ninguém dá nada a ninguém mas como eu estava a dizer, esta capa do meu carro, o carro é mais pequeno também foi gravado logo esta também rondou pá, eu não paguei, como eu estava a dizer, mas acho que esta também ronda 200€ Lembrando, são capas interiores, capas para guardarem os vossos meninos, assim, bem protegidos. Mesmo que tenham um parquimento, para não levarem com poeiras, uh, pá, é sempre bacana. São umas capazinhas, até mantém ali a temperatura dentro, para a umidade e coisa é, mesmo, é, são mesmo bacanas, são mesmo bacanas. E pronto, malta, foi isto, já temos, já temos o sítio, já temos a capa, vocês já, peço desculpa ter demorado muito tempo, mas... Uh, eu andava a fechar isto com eles, não podia fazer logo assim o vídeo, ah, bam, bam, bam, se não tinha ainda acordado se queria haver código com eles ou não. Repito, também ainda não fechei, mas eles já me disseram que iríamos fechar, portanto que a capa já chegou, eles enviaram uma capa e disseram assim, que coisa faz o vídeo, que a gente avança com isso. Olha aqui, capazinha com o logo, mesmo à maneira. Bem malta, espero que tenham curtido aqui das capas deste vídeo do meu capuzinho aqui guardado, o anda também está aqui, ali está o meu estúdio. Fiquem bem, um grande abraço, sabem na descrição vai estar o link das capas e o código de desconto assim que eu fechar com eles. Tá Malta, um grande abraço e um grande gás!